Técnicas smart de estabelecimento de metas. Este curso ele é voltado para que você aprenda a estabelecer metas em sua vida. Muitas vezes nós não conseguimos prosperar, não conseguimos progredir, porque não sabemos estabelecer metas ou exageramos na meta muito grande, que a nossa mente, o subconsciente às vezes assim não dá, ou muito pequena, que diz assim: "Ah, isso eu já consegui, não preciso mais que isso". Então, Assista, faça esse trabalho para que você aprenda a estabelecer metas e a atingir os seus objetivos de uma maneira tranquila e em paz.